Lembra-se de todo o sonho, do estudo sobre as estrelas e sobre a origem da vida na Terra. Tinha a impressão de que já conhecia tudo aquilo. Mas, pensa ela, por que ela tinha de estudar o que ela já sabia? A resposta veio rápida. Muitas coisas nós esquecemos ao renascer. Por isso, é preciso relembrar aquilo que nos ajudará na atual encarnação. Entendi. Pensa ela. Ela então se concentra, faz sua oração, levanta-se e vai se arrumar. Como explicar para sua mãe a importância da meditação? Esse é o novo desafio de Mila. Ela esperará o momento certo para falar sobre o assunto, mas como poderá convencê-la? Como explicar que é fundamental cultivar a paz interior todos os dias? Dona Aurora é uma pessoa muito atarefada e certamente dirá que não tem tempo, como diz a maioria das pessoas. Mas a verdade é que ela tem muita dificuldade de parar um pouco, de pensar na vida e, principalmente, de aceitar seus sentimentos. Assim como ela, existem muitas pessoas que vivem correndo para nada sentir. Já sei, pensa Mila, que elabora o seguinte plano. Ela contará para sua mãe uma história do Evangelho, história essa em que Jesus fala da importância de saber ter tempo para as coisas mais importantes da vida. Vou contar a história de Marta e de Maria para a mãe, e quem sabe ela não entende? Pensa. Passaram-se alguns dias até que, certo dia, quando a mãe e a filha estavam sentadas assistindo televisão, Mila faz uma prece silenciosa e fala para sua mãe que quer lhe contar uma história logo que acabe o programa que sua mãe está assistindo. Dona Aurora fica curiosa, pensando. Que história será essa? Mila, se for importante, eu posso desligar a televisão, viu, minha filha? É muito importante, sim, mãe. Mas isso não impede que você acabe de assistir seu programa. É tão importante que você deve estar totalmente concentrada para ouvir, pois, se ficar pensando no programa, vai acabar sem entender de verdade. Dona Aurora sorri com a inteligência da filha. Concorda e, logo que o programa termina, diz... Agora você tem toda a minha atenção. Mila sorri e, levantando-se... Pega o evangelho e lê para sua mãe a história de Marta e de Maria, duas irmãs que receberam Jesus em sua casa. Segundo a história, Marta vivia muito ocupada, cuidando de tudo em casa. Já Maria, quando via Jesus, só queria saber de ficar perto dele para escutar tudo o que ele ensinava. Marta achava que estava certa em viver ocupada e que Maria perdia muito tempo em ficar ouvindo e meditando sobre o que Jesus ensinava. Marta acreditava tanto que estava certa que pediu a Jesus para brigar com Maria, para que ela também ficasse sempre ocupada. Jesus, porém, que é muito inteligente, responde. Marta, a verdade é que Maria escolheu a melhor parte. É verdade que temos que cumprir obrigações com o mundo, mas o ensino de Deus é mais importante. Tudo no mundo passa, todos os tesouros materiais serão devolvidos, mas aquele que aprende a vontade de Deus e vive todos os dias da maneira certa tem um tesouro eterno. Dona Aurora está surpresa com os ensinos da história e pergunta a Mila, Filhinha, você acha que eu vivo como Marta? Mila olha nos seus olhos, sorri e diz. Vive sim, mãezinha, mas porque a senhora entendeu o ensino de Jesus, poderá mudar ainda hoje. Mas minha filha, eu tenho tanto a fazer. Eu sei, mãezinha, como a Marta, não é? Dona Aurora não contém o riso e responde alegremente. Com você, ninguém pode. E então conclui. Já entendi. Então, o que você me propõe? Mãezinha, queria muito que a gente meditasse e orasse todos os dias. Todos os dias, minha filha? É, mãezinha, Deus não faz o sol nascer todos os dias. Ele não nos dá alimento, ar e amor todos os dias. Dona Aurora viu que não tinha como argumentar e resolveu ouvir o que a filha tinha a dizer. Mãezinha, podemos todo dia reservar 15 minutos para meditar e agradecer a Deus por tudo que temos. Vamos escolher um horário que não lhe atrapalhe e assim vamos ficar todos juntinhos, você, eu e Deus. Dona Aurora, ao ver a filha falar com tanta convicção, entende que ela realmente precisava aprender a ficar perto de Deus. Ela então beija a filha e Mila se levanta feliz, pegando seu caderno para anotar o horário que elas marcariam para ficar todos os dias mais perto de Deus. Luzete, que dorme nesse momento e que, em espírito, está ao lado de Mila, não pode se conter de alegria ao perceber que sua mestra continuava a mesma, no que se referia a ajudar na educação espiritual das pessoas. Lembra-se de uma ocasião em que um rico senhor visitou sua escola de espiritualização e disse à mestra, que na época era muito conhecida e respeitada, que ela poderia, com a sua fama, fazer uma verdadeira fortuna, ao que ela rapidamente respondeu que a fortuna a que ele se referia, a posse de muito dinheiro nunca seria verdadeira, porque todos os tesouros materiais são perdidos. Ninguém os conserva por muito tempo. E isso é uma lei de Deus. Contudo, o senhor tentou convencê-la de que a fortuna seria utilizada para auxiliar muitos necessitados, ao que ela respondeu: É verdade que o dinheiro pode ser muito útil, caro senhor. Mas entenda que os benefícios do dinheiro são passageiros, quando comparados aos benefícios que se tem ao se despertar espiritualmente. O senhor me entende? Na verdade, não entendo. Todos sabem dos benefícios que o dinheiro pode trazer. E também sabemos que a grande maioria das pessoas transforma o dinheiro em maldição ao se tornarem mais egoístas, orgulhosas e servas das más paixões. Não é verdade? O senhor, apesar do espanto, não podia discordar. Mas quantas pessoas o senhor conhece que se tornaram piores ao seguirem as leis de Deus? Quantas pessoas o senhor conhece que se tornaram infelizes por se conhecerem melhor, por entenderem seus pensamentos e sentimentos e saberem de suas vidas anteriores? Nenhuma, respondeu o rico senhor. — Conhecemos muitas vítimas da posse, não é verdade? — Sim. Respondeu desconfiado. Sorrindo, a mestra concluiu. — Quando o ser conhecer o próprio passado, suas virtudes e limitações, e quando não mais duvidar da bondade e da justiça divina estará preparado não apenas para possuir a riqueza, mas, acima de tudo, para saber servir a Deus em todas as circunstâncias, e assim será sempre feliz. Talvez o senhor concorde que aprender isso é mais urgente do que acumular alimento excessivo para nós mesmos, que faltará na mesa de alguém. Apenas os que se espiritualizam verdadeiramente podem conduzir os homens sem guiá-los ao sofrimento e ao desespero desnecessários. Ao lembrar-se dessa história, Luzete sorri, imaginando que a pequena Mila não aprontará para ligar sua mãe às reflexões superiores da vida. Ligar-se a Deus é a única coisa que realmente importava para a pequena mestra. Capítulo 5 – Início Poderia Mila convencer sua mãezinha apenas com palavras? Ela acreditava que não. Poderia, é verdade, pedir a seus amigos invisíveis acontecimentos mediúnicos e inegáveis, mas isso poderia assustar em vez de ajudar. Mila lembra que as faculdades de cura poderiam ajudar muito a provar a existência da vida espiritual para sua mãe, bem como aliviar a dor de quem está sofrendo. Fica pensando nisso durante o sábado, após voltar do almoço na casa de sua avó. Vou preparar-me, e quando a ocasião surgir, vou auxiliar o crescimento espiritual de minha mãe. Pensa. Certo dia, três meses depois, quando Mila estava em casa, sua mãe surgiu chorando e lhe falando que sua avó estava muito doente e, depois de muitos exames, estava agora em casa, mas sem esperanças. Mila abraça a mãe, consolando-a. Vamos visitar a vozinha, diz com determinação. Arrumam-se e partem. Ao chegar à frente da casa da vó de Mila, Dona Aurora tem outra crise de choro e, mais uma vez, Mila a consola, abraçando-a e beijando-a com ternura. Como doía no seu coração infantil ver a mãe demonstrar um sofrimento tão ansioso como aquele. Mila então lhe diz... Mãe, a morte não existe. Vovó ficará bem. Mila segura na sua mão e entra com ela na casa. Ambas vão ao quarto onde a avó descansa com uma enfermeira ao seu lado. Mila entra cuidadosa e, ao vê-la, a avó sorri. Ela corre e a abraça, alisando seus cabelos. Desde tempos remotos, Mila sabe que, antes de qualquer explicação... O contato emocional é indispensável. Após minutos de carinho, ela senta, chama sua mãe, que assistia a tudo, encostada na porta, e diz com tranquilidade: Vozinha, você quer que eu peça a Deus para a senhora ficar mais tempo conosco? Apesar de conhecerem Mila, ambas se assustam com a tranquilidade com que ela trata de tão delicado assunto. — Mas, minha neta, se você pedir, ele atende? — indaga Dona Esmerilda, sua avó. — Se for para o nosso bem, ele com certeza atenderá. Mas a senhora tem que querer, porque eu acho que a sua missão na Terra está acabando. — explica Mila com ternura. — Como você sabe disso, minha filha? — pergunta a Dona Aurora. — Todos têm uma missão e sei que minha avó já cumpriu a dela. Digo isso porque ela sente muita paz na consciência e porque vejo que ela tem uma bela luz em todo o seu corpo espiritual, que está se desligando. Dona Aurora está espantada ao ver como Bila fala com tanta naturalidade da morte. Minha filha, você entende o que você está falando para mim e para sua avó? Pergunta a sua mãe. Sim, eu sei que um dia todos têm que partir e que isso não é ruim. Só é triste quando a pessoa não cumpriu sua missão. Minha avó cumpriu a dela. Por isso, ela já poderá ir ou, se ela quiser, pedir para ficar um pouco mais. Ambas estão espantadas com as explicações de Mila. Você vê luzes em volta das pessoas? Pergunta sua avó. Sim, vozinha, Responde Mila, feliz por ter com quem conversar. Não, não vamos mais falar disso. Diz a mãe da Mila, incomodada. Minha filha, eu sempre vi luzes em volta das pessoas, mas nunca tive quem me explicasse isso, até eu me tornar adulta. Fala Dona Esmerilda. Dona Aurora mal acredita no que houve. Estariam sua mãe e sua filha com problemas? Mila sorri e responde. Eu também vejo as encarnações das pessoas, vozinha se eu me concentrar, posso ver o que uma pessoa fez no passado. Aprendi isso há pouco tempo. Dona Esmerilda, ao ver que Dona Aurora está espantada, faz um sinal para sua neta não falar mais sobre reencarnação e diz — Conte-me sobre as luzes. Me entende que não deve violentar a compreensão de sua mãe. Nem todos aceitam a reencarnação. Como pedido... Ela fala, então, sobre sua evidência. Vozinha, diz aproximando-se, sempre vi as pessoas em volta de uma luz. Só quando tinha seis anos descobri que as outras pessoas não viam como eu, porque um dia minha professora perguntou por que eu sempre desenhava as pessoas com luzes de cores diferentes e, quando eu falei que era assim que as via, ela não acreditou e disse que eu não deveria inventar essas coisas. Dona Esmerilda sorria ao ouvir a história da neta e comenta. Seu avô também me dizia que era imaginação, mas a gente sabe que é verdade, né? Fala, piscando o olho para ela. Olha então para Dona Aurora e pede. Não brigue com sua filha por era ver mais do que você. Quero que você prometa que vai sempre respeitar o que ela lhe contar. Você promete. Dona Aurora, sem entender o que acontecia e diante da mãe doente, não teve alternativa senão prometer. — Sim, prometo. — Promete o quê? Indaga Dona Esmerilda. — Mãe, prometo não brigar nem criticar minha filha por causa de suas visões, responde Dona Aurora. Dona Esmerilda sorri e chama as duas para abraçá-la. — Está na hora de vocês partirem. Amanhã esperarei por vocês aqui novamente. E você? — diz ela, apontando para Mila. — Venha amanhã mais cedo para conversarmos a sós. Mila sorri, feliz. — Alguém me entende? — pensa. E, como o dia seguinte era um sábado, ela poderia chegar cedo à casa da sua avó. — Despedem-se. No caminho de volta, Dona Aurora, impressionada com tudo o que havia ouvido, nada Precisava pensar um pouco mais. Jamila queria chegar logo em casa para poder consultar seus guias espirituais sobre o que seria melhor fazer. Ao chegarem, Mila lembra a mãe de que está na hora da meditação, ao que Dona Aurora responde. Filha, já estou muito cansada. Já tive muita coisa para um dia, não acha? Mãezinha, por isso mesmo meditar é mais necessário. Sem acalmar a mente, você não vai entender nada direito. Com você ninguém pode, diz Dona Aurora. Mila sorri, pois sabe que essa é a maneira da sua mãe dizer sim. Senta no sofá confortavelmente e coloca uma música tranquila de fundo, pedindo que a mãe respire profunda e lentamente. Como acontece normalmente durante esse exercício, Mila vê Alessandro, seu espírito guia. Ela sorri, nada falando para sua mãe, pois sabe que, quando ela sair do corpo, poderá conversar com ele tranquilamente. No momento final da meditação, que dura apenas dez minutos, Mila levanta-se e, guiada por Emiliano, aplica um passo em sua mãe, que se acalma e praticamente adormece. Ao final, sua mãe lhe diz sorrindo. — Ainda bem que você insistiu. Estou me sentindo muito bem e acho que dormirei tranquilamente hoje. Mila sorri, beijando-lhe com carinho. Após deitar, Mila sai do corpo e abraça Alessandro, que a acolhe com um sorriso e a leva para a colônia onde eles habitam. O lugar é de surpreendente beleza e, acima de tudo, é um ambiente de paz e de harmonia. O vento é suave, calmante e estimulante. Mila quebra o silêncio, dizendo — Não posso ficar triste por minha avó desencarnar, Sei que ela estará muito melhor aqui do que na Terra. Como as pessoas podem querer ficar em um lugar ruim depois que conquistaram o direito de partir? Mas você não precisava mais reencarnar e optou por ir para a Terra, não é mesmo? argumenta Emiliano. É verdade, mas na hora certa voltarei feliz. Temos ainda uma etapa a cumprir na Terra. O Cristo anunciou o fim da maldade no planeta e temos o dever de, nesta última etapa de trabalho, cooperar com o nosso amigo divino. Emiliano sorria ao observar que a reencarnação não impediu Mila de se manter lúcida em relação à sua missão na terra. Que faremos em relação a Dona Esmerilda? indaga o Guia. Para que você entenda o motivo desta pergunta, é preciso entender que os espíritos realmente evoluídos sempre permitem aos seus protegidos aprender a agir. Não são espíritos autoritários, e sim libertários, pois já terem se livrado dos medos que aprisionam os seres na inferioridade. Mila responde. Hoje perguntei o que ela prefere. Ela ainda não respondeu, mas acho que preferirá voltar para casa. Então vamos aguardar até amanhã. E hoje, podemos visitá-la? Emiliano sorria ante a disposição de Mila que, a cada milênio, torna-se mais corajosa e ativa. Vamos, mas hoje apenas observaremos sem interferir. Sua avó tem algum mérito, logo é preciso esperar que ela decida. Partem em direção à casa de dona Esmerilda. Ao chegarem... Mila é tomada de surpresa ao ver seu avô já desencarnado. — Eu estava aqui durante sua visita — diz ele, bem-humorado. — Mas eu não ouvi, afirma Mila. — E desde quando o médium vê tudo o que quer? — pergunta feliz. — É verdade, avôzinho — diz e vai abraçá-lo. Ambos conversam, matando a saudade de outros tempos, pois não se encontraram na atual encarnação, mas são conhecidos de longa data. Mila indaga. — Será que ela vai querer partir? — Espero que sim, diz o avô. Afinal, já cumpriu fielmente sua missão no mundo. — É. A única coisa que talvez aprenda ainda no mundo é a preocupação com a espiritualização de minha mãe. — É verdade, mas tem um plano. Fala, sorrindo, o simpático avô. — Qual? Pergunta Mila, feliz, pois adora planos de fazer o bem. — Vamos mostrar a ela que a responsabilidade de educar espiritualmente a sua mãe é sua. Diz, sorrindo. — É verdade, vozinho. Não posso querer que ela fique para cumprir a minha obrigação. — Será muito bom uma cura mediúnica da vovó, pois isso poderia mudar minha mãezinha, mas nunca devemos ajudar uma pessoa sem pensar nas outras. — Fala Mila Pensativa. Após silenciar um pouco, ela pergunta. — Então como vamos fazer para ajudar a avózinha a ter uma boa desencarnação? — Sua avó tem muitas faculdades mediúnicas e sempre foi uma médium educada. — Comenta o avô. E por que eu nunca participei das reuniões mentiúnicas com a vovó? Pergunta Milão, Mila, um tanto chateada. Bem, meu anjo, você sabe que sua mãezinha morre de medo e não queria que ela falasse nada para você, certo? Eu também não acreditava nisso, o que foi um erro grave. Mas Emiliano sempre a orientou em relação a você e dizia que ela não se preocupasse, que na hora certa você despertaria. E, felizmente, deu tudo certo, não é mesmo? É verdade, mas teria adorado participar das reuniões com ela. Mas sua missão inicial é com sua mãe. Por isso, foi importante que ela não achasse que sua mediunidade era fruto da educação de sua avó. Entende? É verdade. Deus é sempre sábio. Fala, feliz, e conclui dizendo. Vamos ao plano. O que faremos? Ao encontrar com sua avó, cria um ambiente elevado. Leia o Evangelho com ela, converse sobre suas experiências mediúnicas e, quando aparecermos, proponha-lhe aplicar um passe. O resto nós faremos. Conclui o avô. Mila está radiante de alegria, pois sabe que uma experiência mediúnica bem conduzida é preciosa fonte de educação e há milênios que a mediunidade é utilizada por ela para auxiliar as pessoas. Vamos entrar no quarto para vê-la? Convida o avô. Entram. Dona Esmerilda está sentada na cama ao lado do corpo. Está tranquila e pensativa. — Oi, vozinha Fala Mila com alegria. Ela sorri, levanta-se e abraça a neta a amada. Sabendo do pouco tempo que tinha, Mila trata de estimular sua avó a manter-se em paz por meio de histórias engraçadas, que ela sempre gosta de contar. Então ela aproveita a ocasião para narrar um acontecimento interessante envolvendo Allan Kardec. Foi na reunião de lançamento de O Livro dos Espíritos, Kardec e sua esposa prepararam uma pequena recepção em sua casa. Muitos espíritas foram comemorar esse momento especial, e logo a casa ficou pequena para atender a todos. Foi quando um convidado bem-humorado comparou a publicação do livro A Vinda de Jesus ao Mundo e disse — Aqui, pelo menos, temos o conforto do calor, sem precisar do convívio com animais do estábulo. Ao que outro completou — Não se engane, meu amigo, quem dera que os burros de Paris fossem tão mansos. Todos riram do caráter espirituoso e corajoso da brincadeira, pois sabiam que começaria a perseguição implacável contra o codificador a partir daquele dia. Dona Esmerilda mal se continha de tanto rir. — É verdade. Quem dera que os burros fossem todos mansos? Após elevar o clima espiritual, Mila beija a voz e se despede. Precisava ir estudar e preparar-se para cumprir sua missão. Ela vai, então, ao Colégio Allan Kardec, pois havia decidido fazer o curso de Antropologia Espírita, ministrado pelo professor José Herculano Pires. Ela já conhecia o conteúdo do curso. O que ela queria mesmo aprender era como ensinar aos atuais encarnados a vivenciar a mediunidade de forma a se espiritualizarem, e não apenas como um fenômeno banal. Grande desafio. Mila chega ao colégio com uma hora de antecedência. Aproveita o tempo para admirar o jardim com suas belas flores e aromas naturais e para conhecer os participantes dos diversos cursos. Chama-lhe a atenção o jovem Felipe, espírito importante e fase de aprendizagem, que deve colaborar com o desenvolvimento espiritual do movimento espírita. Ela sabe que a experiência de Felipe vincula-se a muitos jovens que devem superar o medo e o preconceito em relação à mediunidade. Felipe passa perto de Mila, cumprimentam-se com um sorriso e ele prossegue. Felipe não a conhece, mas é comum no colégio as pessoas tratarem-se com simpatia. Mila assiste à primeira aula sobre o início da vida na Terra e acorda-se perguntando... Como explicar tudo isso aos encarnados? lembrem se então da sua avó, pedindo a sua mãe para ir visitá-la. Chegam cedo à casa de Esmerilda. Ao entrar no quarto, a avó sorri. Após conversar um pouco com Dona Aurora, ela pede que ela vá fazer umas compras. É a chance para que a avó e neta possam conversar. Venha cá, minha neta, pede Dona Esmerilda. Mila se aproxima e alisa seus cabelos, aplicando energias. Dona Esmerilda sente uma energia reconfortante. Olha então para ela e diz. — Lembro-me de sua visita. Você se lembra? — Sim, responde Mila sorrindo. — Depois que você partiu para o Colégio Allan Kardec, minha neta, conversei muito com seu avô e decidimos que é hora de partir. Sei que caberá a você a continuidade da educação espiritual de sua mãe. E agora também sei que isso será importante para a sua missão na Terra, porque educá-la será uma experiência preparatória para a difícil tarefa que você desempenhará. Mila sorri. Como é bom quando alguém nos entende verdadeiramente, pensa. Vozinha. Vou sentir sua falta. Você é a única pessoa com quem eu posso conversar sobre minhas experiências espirituais. Mas eu sei que, no futuro, eu encontrarei outras pessoas com tarefas semelhantes à minha e que nos ajudaremos uns aos outros. Após um momento de silêncio, Mila beija-lhe a testa e diz. — Quando a senhora pretende partir? — Dona Esmerilda, já preparada, responde. — Muito em breve. Talvez em uma semana. Aliás, gostaria de lhe fazer um pedido. Pode pedir qualquer coisa, vozinha. Você pode me acompanhar e me ajudar na minha desencarnação? Sei que pode ser difícil para você, mas... Mila fica em silêncio, pensa e responde. O que eu acho mais bonito na natureza é a libertação que cada ser conquista. O filhote aprende a mover-se e encontrar alimentos. As plantas permitem que as sementes viajem para lugares distantes. O vento conta histórias de continentes distantes por onde passou. Que triste seria a vida do ser humano se ele tivesse que viver sempre preso à mesma rotina. Mila respira fundo e continua. Vozinha, a coisa mais bonita da vida é a libertação. — Sei que a libertação dos vícios e dos preconceitos é extremamente difícil, e isso você já conseguiu. Por isso, sua libertação física vai ser um momento feliz. Neste instante, Mila pega sua cópia de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está próxima da cama, e pede permissão para abrir e ler uma mensagem. Sua avó concorda. Mila, então, faz uma prece com muita fé, pedindo orientação...